Olá, rapaziada, e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo Dragão tá pulando aqui Vamos fazer a contenda Nossa, nevascarate, velho, eu nem sei como é que é isso aqui Mas tem um bagulho Vença uma contenda JJ Tem missão ainda, rapaziada Nossa, aqui não dá pra ver nada, cara Manos, eu fiz isso aqui Há muito tempo atrás uh, Think we can win In 10 minutes, caralho, os caras que ganham 10 minutos Ele tem que trabalhar Meu Deus já, já começamos errado, começamos com um dos nossos jogadores querendo trabalhar <risos> Manos, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui em mais um vídeo é, Vamos de PvP hoje, que eu, hoje eu tô fazendo tudo de PvP Já fiz, já ganhei uma aqui, já ganhei... Não, aqui eu não ganhei não, porque campo de batalha é épico Nossa, demora demais E eu fiquei uma hora jogando e perdi ainda, fiquei bolado Aí aqui eu já ganhei uma E aqui, agora a gente vai fazer a nevascarate Se a gente ganhar nesse vídeo aqui, já vai vir mais um cofre pra nós né, tentar do, dropar essas receitinhas aqui para poder fazer um goldzinho no, jogando PVP. Sem contar que dropa esse aqui também, de estimulante, que tá 52 gold cada. Enquanto vai de olho no PVP, eu vou fazendo minha coletinha de profissão, né, mano? Eu, eu já tô com 75k, já comprei um token e tô com mais 75k aqui. E olha que eu farmo uma horinha por, por, por dia, mais ou menos. E aí eu tô conseguindo... Fazer essa grana pra poder transferir esse personagem aqui pro Storm Rage. Pra eu ter meus dois personagens principais no Storm Rage: tanto de PVP quanto de PVE. Né? E ainda tem que, mano. Eu tenho que botar uma profissão no máximo pra poder tentar fazer gold. Pra poder. Eu preciso comprar o Diablo, velho. Vou ter que comprar o Diablo 4 com gold do jogo. É o sonho. É o sonho. Ok, let's go, manos. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. Mas isso aqui nada mais é do que a bacia só que tudo nevascão, tá ligado? Tudo na... Você não consegue ver um palmo na frente do nariz. Acaba que é bem legal, porque se você conseguir distanciar um pouco do cara, eu acho que não vai dar pra ver também, né? E fica... Fica bem bonito, mano. Fica bem bonito. Olha, você tá louco. Ventania? Vocês estão conseguindo ouvir o vento? Acho que estão, né? Acho que no vídeo pra vocês vai que um chiado, mas é... Vamos usar a tática aqui de ficar todo mundo invisível. Ó, a galera tá achando que a gente tá, tá de boberola. Eu já vou nesse Hunter aqui. Ai, caraca. Os Hunters sempre conseguem escapar da minha mandinga, velho. Moreu também. Agora já era, Hunter. Receba o ataque aéreo. Nossa senhora. Deu um voo nele ali que foi bom. Ei, fudeu. Fudeu, guys. Nossa, eu consegui colocar as bagulho tudo nele, mano. Morreu! Vai! Deu bom. A gente. Deu bom, mano. Tem um cara aqui que tá. Eu botei pra esconder aqui essa parada. Mas caso vocês queiram ver, tá bem embaixo do detalhes ali. Ó, a galera ainda tá querendo subir aqui pra poder conseguir. Construir. Ah, se eu ia stunar... Caraca, eu tô vendo um dano que Não dá pra ver um palmo na frente do nariz mesmo. Só dá pra ver nós correndo atrás de kills. Vou dar uma curadinha. Meu amigo! E esse... Vamos ali em direção da base dos caras. Se a gente conseguir dominar essa base aqui, vai ser o Orph. Nossa, eu vou puxar até a Mount, mano. Aí, apareceu o Bond. Eu tenho que pegar... Olha o Guerreirinho embora. Eu vou no Demon Hunter, porque Demon Hunter é meio que meu arqui-inimigo, tá ligado? Fudeu. Fudeu muito. Ai. Estou na... Nossa, eu tô sem nada mais aí. Como é que eu tô vivo ainda? botei no Demo Hunter. Meu Deus. Tem um Lock Me... Ai. Putz, preciso correr. Ai, meu Deus. Tem um Hunter. Tem todo mundo. Meu Deus do céu. Ok, ok. O cara queria pegar meu medalhão, ele não conseguiu retomar a nossa base. Cara, é muito engraçado, porque você só vê que tem o bonde quando tá muito perto, né? E aí, fi, chora e mãe ver Eu tô com o meu set aqui, full PvP. Eu acho que tá tudo parte de PvP. Tá maravilhoso. Eu não sei onde que eu tô indo. Olha, um lock perdido aqui, velho. Ah, ele tá tentando vir pegar o nosso... Nossa base, não vai dar, né? Tem que ajudar aqui. Stunzinho pra ele não usar aquelas paradas dele. Invisível. Apareci. Regaça. Receba. O ataque aéreo. Nossa, esse... Morreu. Não peguei a kill. Mas estamos bem. Protections. É bom que essa galera que tenta pegar a nossa base aqui, eles vêm vê que não deu certo. É boa perda de tempo, tá ligado? Eu vou só esperar passar o... O trem aqui... Aí, esperei passar o dotzinho, aí eu meti o invisible de novo. Nossa, eu tô quase quebrado, velho. Meu Deus. Deixa eu dar um repair aqui. Não pode, né, ficar quebrado no meio da parada. Eu tenho que encantar minhas armas. Deu... Não, já tá encantado, boa. Boa. Nem sabia. Cara, será que naquele meiuca ali dá pra, dá pra trocar? O bom é que eu já tô em invi, né? Mas eu vou ali naquela meiuca que dá uma trocar. Ih, DH, velho Pra Aqui corre isso tudo, mano? O DH gostou de mim. Tomei, Fir. Tomei tudo. Vira dele. Estudei. Nossa senhora. Vai morrer por veneno? Vai morrer por os veneno. Eita, aí fodeu. Desarmei o DHzinho. É aqui, aqui é morte. Aqui é vala. Se bem que tem alguém curando a gente. Ai. Ah, eu quero sobreviver. Meu Deus. Se levar esse DH, é vida. Não vai levar, né? Mas um pouquinho se eu viver, eu tenho invisibilidade. Consegui. Consegui, mas não vai ser por muito tempo. Então eu tenho que escolher alguém para já... eu já. Vem cá! Receba! Se ele morrer lá em cima, vender, Veneno é worth. Agonia estável. Cara, esse. Esse Loki me mata demais. Ah, apareceu outro. o oh, DH! Não! Ai, cara, faltou um. Vai morrer pro meu veneno. Ai, caralho. Curou, ele curou com o fragmento. Rapaz do céu, tá frenético. Beleza, estamos com três. Como que a gente tá perdendo, velho? Eu não entendo. Eu não entendo esse jogo, não. Às vezes eu tô mostrando que eu tô ganhando a parada e tô perdendo. Ok. Recuperar a nossa base agora. Eu acho que eles ficaram com três bases. Preciso de dois pra defender. Ó, pegamos a base deles ali. Só que essa base deles aqui, é a chance de perder é muito grande, velho. Fudeu, não consigo. Ah, isso toda hora essa parada. Vou usar meus defensivos tudo aqui. Preciso chegar mais perto. Morre! Vai! Meu Deus, acabou minha energia pra usar as paradas! Ai, consegui stunar de longe. Deu boa. Fingiu de morto? Fingiu de morto, né? Não fingiu? Tá morto de verdade? Ok. Ok. Ai, aí eu dancei. Ai, dancei bonito. Vazei. Invisível, vazei. E cura, Jesus Cristo. Eu vou morrer pro dot do cara. Ai. Droga, mano. Eu não tinha o que fazer, velho. Eu tava sem manto, sem nada. Meu amigo. Tô perdendo ainda. A gente tá com três bases. Como é que tá perdendo? Tem bandeira pra entregar nessa contenda? Será? Aí, quatro bases. Agora a gente ultrapassa. Deixa eu ver aqui como é que tá as paradas, mano. Já bateu 3.4M. Nossa senhora, tudo DH é que já bateu. Tudo que tinha ali, mano. Eu vou tentar ajudar a defender aqui embaixo. Será que eu consigo meter o, o louco? Ah, eu não consigo porque eu não vou conseguir. Ah, agora é baixinho? Ah não, tô viajando. Achei que eu tava aqui em cima, velho. Ô oh, doideira. Ó o Prist. Aí, agora dá pra virar no rug. Mas é toda hora? É vida? Ok. Beleza, o cara tem 700 incapacitados. Não deu, né, mano? Não vai drenar. Olha como é que Loki tá aguentando pancada, né, velho? É muita coisa. Aí chegou um ali e ele, velho. Aí conseguimos passar, mas porra, pra, pra nós parece que os pontos estão correndo bem mais devagar, hein? Nem é por nada, não. Mas agora parece que ficou mais. Vou pegar uma mount aqui, que coisa é se eu encontrar com alguém, eu coloco o invisível o oh, nosso time tá bem espalhado, velho Se a gente conseguir manter por... Ó, oh, 844 Agora a gente tá... É, perdemos Ok Mas conseguimos tomar a liderança Bem, meu caro amigo Divertido essa contenda aqui, mano Vale a pena Ó, você só vê os rastros da treta comendo suta Pra gente poder chegar lá Puta que pariu também, né? Deu bom, hein? Deu bom isso aqui, hein? Pega esse cara! Tá tá Achei que eu ia conseguir longe. teleportar nele, não vi que tava no cooldown. Nossa, Nossa senhora, os caras pegaram tudo. Vou subir lá. O foda é quando você vem defendendo essa parte de cima aqui. Chega lá em cima, tem um xamã, né, velho? Aí o xamãzão dá aquela segurada... A gente conseguiu abrir uma pequena vantagem. Pra quem tá assistindo esse vídeo de primeira vez, não sabe como é que ganha, é só chegar no level no máximo aqui, tá? Ok. Nice trap. Cara, como eu odeio Dá pra quebrar? Chegou <risos> um DH aqui Ih, meu Deus do céu Acho que deu ruim, hein Agora deu ruim. Receba! Receba! Ufa! Mano, imaginei que a gente ia conseguir defender isso aqui, não. Jesus, cara. Batemos 5M. Vou ver aliança aqui como é que a gente tá. estamos aqui. Tamo perdendo só o Prey -pre Est. Milk Candy. Substil -sup -sup Hot. Super muito quente. Do que o Tuzad. Ok. Acho que não tem BR, né? Storm Rage. Tem galera aqui do Storm Rage. ver na horda aqui. Ó, tem o Faito do Azralon. É um Hunter. E temos o Yepsot também. Que é do AZ. Você não vai lutar agora? Você também não. Vai se matar aí, doido? O Loki me arregaça, tá? Não vai me dar fear? Pulei! Ai! Ai eu ia matar, mano. Meu Deus! Cara, o foda é que o rug ele arre vai arregaçando o cara. E quando o cara tá estacado com as paradas pra poder morrer, vem um e. Pium! Pium! Tem que Pium! Eu tenho que dar uma olhada nos meus talentos depois, velho. Talvez o de Pobre veneno a mais não seja tão, tão bom, não. Eu acho, que, eu acho que talvez ruína dos reis Seja o esquema pra nós Ih, fudeu Calma Meu Deus, velho Não vai fazer nada aqui eu vou bater nesse sprint aqui pra caralho Ih, errei É, aqui Aqui eu caguei, mano Não dá pra ver os caras chegando eu acho que a gente vai perder agora. Como é que chama ali? Serraria? Farm? A gente tá quase conseguindo pegar o meio. Mano, tá disputado, velho. Qualquer, qualquer tempinho que a gente ficasse com uma base a menos que os caras, a gente pode perder isso aqui ainda. Mas que manda é que se a gente ganhar, a gente vai pegar um baúzinho. Ah, nas... nascemos no lugar. Ué, para com essa porra aí, velho. Morri. É bom que você dá uma afastadinha e você... Esse lock da maldade aqui. Ai, droga. É, ali, aqui nesse bololô tá difícil, mano. Mas a real era, era não ter... A, a cal aqui era não ter saído do priest não. é ter ficado no Pritch enchendo o saco dele. Pô, tamo bem, velho Até que a gente tá legalzinho Eu tenho que mudar alguma coisa Porque tá faltando um dano um pouco mais decisivo, tá ligado? Ou tipo, alguma habilidade que eu utilizo assim Que o cara vai de base Golpe final que pode as suas armas e energia para transferir um ataque letal Você salta, a cair Com força no alvo Vam, Vambora, vambora Ainda dá Ô oh, safado aqui Seba! Também agora Stun? Morreu uh! Let's go, babies Morgueiro Preciso dar uma curinha Putz. Uh! Boa, mano 7.1M, mano Esse DH aqui bateu demais Você tá louco É o Yepsot ainda do, do Azralon, mano BRzado, representando aí na BG Muito bom uh, Caras, vamos ver aqui por cura Quem que foi o cara que Nossa, mano, o cara curou 26M Do nosso time Olha o dragão curando 26M Você tá louco A galera a galera curou aqui. aqui. Aqui é o normal, né? Se eu bati 7.1, pode ter cura também. Vai 26M. Esse cara aqui ficou o tempo todo em treta. Ele, ele deu quatro golpes finais ainda. Boa. Morreu só cinco vezes. Eu morri quantas vezes? Aliança. Morri... Cinco vezes também. A batison Rosa 63. Que é quando você... Acho que é o batison Rosa é quando você ajuda o cara, né? A matar. Dar uns, uns, ou então, Não um sei. Porque quando conta killing blow pra mim, quer dizer que eu matei o cara, que foi só quatro vezes aí Esse 63 é quando eu bati e foi alguém lá e matou depois, acredito eu Beleza? Se não foi isso, deixa nos comentários Mano, deixa nos comentários aí que vocês estão achando dos vídeos Ó, ganhamos um k de honor, mano, na contenda, muito bom E vamos fazer um bagulho aqui, que eu aprendi lá no canal do Iota, tá? O Iota falou que dá pra fazer grana fazendo PVP com os baús Então a gente ganhou um baú aqui, já vamos abrir Ó, V... Nossa, nem fudendo só porque eu falei que... Nossa, velho, céu. Veio um bagulho que vale 6k na Action House. Essa, esse molde de botinas de salva -trama aqui, mano. 6k. E eu já tinha esse outro aqui também que eu tinha dropado, que vale 1.500, né? Eu tô usando o, o TSM pra poder fazer essa contagem. Vou lá na, na... Vender, tentar vender. Vou colocar na Action House lá e vou vender essas paradas que eu coletei aqui também pra ver se a gente faz uma grana. Ah! Lembrando, ô Iota, se você tiver assistindo esse vídeo aqui, velho Eu acabei de assistir seu vídeo falando pra abrir esses baús aqui Porque eu não sabia, mano, que você não precisava dar upgrade no set PVP, velho eu fiquei sabendo nesse, nesse vídeo que eu assisti do Iota Que você não precisa dar upgrade no set PVP porque você compra ele, ele já tá full E aí o upgrade que você dá é se você quiser... Olha como é que eu sou burro O upgrade que você dá é pra fazer PVE Não sabia dessa fita Aí eu fui e dei upgrade no que primeiro? No meu trinket Fala pra mim, por que, que eu tenho dois Trink de PVP com... Nossa, mosquei, velho. Joguei Honor fora ali. Joguei uns 3k de Honor na lixeira, mano. Cicera... Ah, gente, a gente ainda fez umas umas paradinhas aqui, rapaz. É Olá, Ó, mortal. já pegamos mais 110 de dominação. Tamo com quanto? 400 de dominação, mano. Eu tenho que fazer Arena Rank de 2x2, que aí é, dá bastante. Eu não tô conseguindo joinar solo mix, não sei porquê. Tá demorando demais. Ó, 3k de honra. Aí a gente vem Ao aqui, ó. Dispor. Nossa, qual que é a adaga? A adaga que nós vamos comprar. Ah, feia, hein? Feia, hein, mano? O set é bonito. O setzão. Mentira. Ah, não sei, cara. Sombreira meio da lua, né? Aí, aí aqui, velho, é 382, né? Que vai pra 424 de PVP. Mano, de se você tiver um set full 6. domination, vai dar muito dano. Você não vai e aqui, ó O segredo meu. é comprar esse baú 5k de honra pra comprar o baú Oh my god, eu achei que já ia dar pra comprar os 3 Aí esse baú é o que tem chance de vir Essas receitas Estou aqui Que dá pra vender Vamos lá tentar vender então, né Já que... Rapaz ah, do céu eu, eu não sei se vai vender não, mano Vamos vamos, vamos Ih, peguei a montaria errada ainda Olha que beleza que aí a gente vai fazendo um PVPzinho e ao mesmo tempo a gente vai tirando a graninha do Token, né? Porque jogando todo dia um pouquinho, pá. Ver se eu tenho alguma coisa pra sacar aqui. Nada. Deixa eu ver. Vamos colocar as paradas na action. Você o TS... Eu deixo o TSM também, mano, ó. Dá pra ver muita coisa pelo TSM, né? Dá pra ver as postagens, os cortes que você teve. Dá para puxar por buscar cancel... Aqui, ó. Um pouquinho. Dá pra buscar cancelamento e tal. Mas vamos fazer pela interface da Blizzard. Pra vender, eu acho mais intuitivo. Ó, vamos vender aqui. Ó, já deu um K só de minério de cereviso. Esse aqui eu fiquei farmando enquanto eu tava esperando PVP, tá? Esse aqui não dá pra vender. Esse aqui já deu mais um casinho pra nós. Esse aqui, depois de sal, nem vende, eu acho. Esse besouro, muito menos, mas vamos postar. Esse aqui também dá uma graninha, ó. Mais um K e 500 de minério de casgorita. Let's go. Agora aqui, 250. Esse aqui também... Esse aqui o preço dele caiu bastante, né? Minério dracônico, 1518 Mas né? tudo bem. Aí esse aqui também dá mais uns dois... Mano, eu vou fazer uns 20k nessa... É, aqui a papula. Eu só tenho duas, mas tudo bem. Vamos vender. Mais 144 de fogo estimulante. Isso aqui, quando eu tiver com o meu DH... O meu DH, ele é frasqueiro, né, mano? Ele é o que faz alquimia lá. Aí eu vou poder utilizar todos esses recursos aqui pra poder fazer frascos. Aí eu, eu acredito que vendendo frasco vai ser bem... Mais vantagem, ó Essa ira estimulante aqui Toda vez que você abre um baú daquele lá de PVP Você pega uma dela, eu tô com 15 E já dá pra vender por 2k e 100 Tá ligado? Só fazendo PVPzinho E essa aqui também é de coleta, né? 1740, ordem estimulante Rapaz, vai dar uma grana isso aqui Que, que vai ser bom, eu nem vi se eu vendi a ordem estimulante Pelo valor correto, olha eu errando Às vezes, porque às vezes tem uns caras que colocam uns preços Aqui, ó, que é só de sacanagem Aí você vai no... Na... Pra clicar rápido pra vender, aí você vende por 2 gold e um bagulho que vale 10. Ou pior, né? Você vende por 1 um gold e um bagulho que você ficou um tempão farmando pra poder conseguir uma grana. E agora aqui a gente vai colocar por 1.500 essa esse, esse, essa receita, né? Esse recipe aqui, recipe. Isso aqui eu dropei também, mas acho que não dá pra vender. Não dá. Vamos colocar aqui também a nossa outra receita, que é a botina de salvatrama... Atributo 1, um, aumento o nível para 398 Em arenas e campos de batalha Mano, é item de PVP mesmo Que os caras vão fazer para vender Alfaiataria, o meu beijo tem alfaiataria né E ele já deve estar tá esse nível Cara, será que o item Botina de Selva Trama, o vamos de ver foi longa. Deixa eu ver aqui Botina de Selva Trama Não tem nenhum Ok Selva Trama Deixa eu ver se por um acaso eu acho alguma botina aqui. Chapéu, perneira. isso aqui, ó. Perneiras. Essas paradas. Ó, os caras vendem por 1.300. Ó, tem uns moldes aqui sendo vendidos também. Mas eu acho que não vai... Vai chamar... Aqui, ó. Botina de salvatrama do combatente. Caralho! O quê? Média de vendidos de... 1.8.8... 8... A média de venda diária desse item aqui por 8k Ah, mas deve ser um trampo da porra fazer, né, velho Vamos vender a receita bem, me fazer 6k E seja o que Deus quiser Se vender, é worth Valeu a pena, pô Foi uma horinha que eu fiquei fazendo pvp aqui E dropou o trem né? É aleatório né mano, é RNGzinho Mas pode ser que vocês consigam dropar também Ah e o legal, por exemplo, eu fui postando ali E os itens vendem muito rápido né Não Então com repetir, o irmão. TSM Se eu venho aqui em meus leilões Ele já mostra tudo que eu já vendi ó Então eu já tenho leilões vendidos 9k para receber no correio e ainda tem mais 9k e 200 postados aqui Então se eu vender tudo vai dar 18k né Se eu conseguir vender essas paradas aqui também Que é um pouquinho mais tenso Mas se eu conseguir vender 18kzinho Pro bolso que vai somar aqui com os nossos 74. Tô chegando nos 100k de novo, mano. Tô chegando. Let's go. Ah, o token. Pera. Deixa eu ver quanto que tá o token. Meus artigos são fruto do conhecimento. 162. Tá mais barato do que eu paguei. Eu paguei 170. Caiu 8kzinho. Essa, mano, pra quem compra muito token, essa quedinha de 8k aí no, no montante final, né? É, um, é uma grana que você consegue economizar. Manos, obrigado por ter assistido. Um beijo, não esquece de avaliar o vídeo, se vocês puderem. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, espero que tenham gostado. Falou, Luiz.